Eu, como profissional, tenho um... Já ouso às vezes dizer que é um defeito, que é uma coisa estranha, mas eu tenho um defeito de ser altamente fundamentalista e é muito engraçado às vezes estar em alguns grupos profissionais e perceber que, de facto, sou mesmo fundamentalista na forma como entendo a minha profissão como marketeer e a forma como devo expor, porque, de facto, eu acredito profundamente que esta ciência se expõe a uma estratégia, expõe-se à gestão e à estratégia que nós temos de criar valor um, e, as, e, e descobrir as oportunidades. Um, e isso é há x anos atrás como é ontem. Um, e a tecnologia é apenas um canal fantástico que nos foi exposto. E portanto, eu vejo as coisas assim, continuo a ver as coisas assim e curiosamente continuo a conseguir laborar diari diariamente, gerindo uh, um departamento dessa forma, com resultados óbvios. Um, e, portanto, quando, quando se, se me expõe uh, de uma forma uh, muito um, como se o digital viesse transformar tudo, aliás, a expressão marketing digital é logo uma coisa que me deixa um bocadinho, não de pé atrás, mas como é óbvio que não, porque, porque é uma disciplina óbvia, mas uh, quando se nos expomos a isso como um novo marketing, se calhar mais dizendo, e, e, e como expressões, como já me disseram, que, pronto, o marketing tradicional, tudo isto são, são, são, são, na minha opinião, são chavões e mais do que isso criaram produtos. O que, o, que não é, o, o que mais que aí tem é parecido é claramente cursos online e até inclusive as escolas, que se expõem a uma espécie de um marketing novo um, para, como se essas pessoas amanhã, eu não consigo entender se elas amanhã vão ser marketeers ou que se vão ser uh, digitólogos, digitólogos ou marketing digitólogos, não, não sei muito bem, porque há uma coisa que eu sei é que quando isso é posto em cima da mesa, não são postos em cima da mesa os fundamentos de onde tudo vem. Portanto, amanhã, quando nós. Amanhã não, hoje, quando estamos a conversar e quando se é exposto perante nós, ou numa conversa aberta, sobre uma estratégia qualquer para amanhã, o que nós não sabemos. Um, é, se nós, é se eu vou ter essa conversa numa ótica de vou criar valor, vamos entender esta marca, quais é que são as suas dores, como é que eu vou viver com essas dores, como é que nós vamos ultrapassar essas dores e que estratégia é que vamos adquirir para ultrapassar essas dores, e não, que estratégia é que eu vou ter de digital, pensando de antemão que vou ter que gastar X em SEM, que vou ter que ter um determinado investimento em social media, uh, porque dessa forma é que eu vou conseguir chegar ao consumidor. E isto para mim é real, portanto, o que, o, que, um, o, que, o que eu acho que tem que estar sempre em cima da mesa é... Os fundamentos são óbvios, uh, o trabalho é dali que parte, a raiz é, e a base é aquela, uh, e a partir daí temos um conjunto de canais, um conjunto de possibilidades, um conjunto de, uh, de, de caminhos possíveis de ser postos em cima da mesa para criar o valor pretendido. Uh, porque no final do dia é esse o objetivo. Não, eu, eu não sei quando alguém me põe em cima da mesa que uh, tem uma atitude digital, ou é altamente especializado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, para vermos o, o, a mistura que há entre a palavra comercial e a palavra digital. E hoje em dia vejo pessoas que se expõem à formação digital, ou seja, que se expõem... Eu sou um formador digital e, portanto, eu vou maximizar as tuas, as tuas vendas numa ótica digital. Essa pessoa tem um tal espectro comercial ela própria, é um tal vendedor, que eu já reparei, e eu já reparei, não, é, é óbvio em muitos canais, como é o caso do LinkedIn, em que se expõe em brasileiro. Portanto, é uma visão fantástica, conseguem perceber-se profundamente que uh, uh, se alterarem um, um, um, uma forma como se expõem ao português, vão conseguir chegar a um público, uma, uma audience muito maior. O que eu acho completamente. Uh, é uma visão óbvia. Eu só não sei o que é que isso não tem de marketing, na sua essência. Pronto, e portanto, os marketeers. Uh, tradicionais como agora se costuma utilizar não sei onde é que eles deixaram de, onde é que eles perderam não é? Eu não sei onde é que ficou a parte um, em, que não, em que eles não são fantásticos em que não, não são eles continuam a dizer claramente para onde é que vamos quando conseguimos entender e olhar e perceber uh, onde é que podemos criar valor para um produto para uma marca um, a capacidade que teremos ou não de analisar um dado não é? temos aqui uma lista de dados, como é que nós não temos essa capacidade? Eu analiso dados desde sempre, não é porque agora existe o Analytics. Eu não consigo tomar uma decisão completamente óbvia uh, e completamente uh, um, segura uh, se eu não tiver capacidade para analisar dados, sejam eles de, de, de que origem for, uh, e não tem que ser necessariamente dados sobre uma existência digital. E portanto, de facto, um, estamos aqui numa situação que é, um, será que temos que pôr de lado e temos que um, pôr no zero aquilo que, no, aquilo que é um conhecimento adquirido numa determinada profissão que nos deu ferramentas suficientes para que nós tomemos decisões uh, acerca daquilo que é, o nosso, que é o fundamento da nossa profissão uh, porque entretanto há um canal que é fantástico e que nos dá uma explosão uh, de alcance gigantesca um, e, se, e então se olhamos para ele e se olharmos só para ele e fazendo aqui um paralismo que o, pagão, que o apagão que fizermos é o quão frágil ele é também não é? Um, ou então não, é, é tudo parte daqui e por acaso este é só mais um canal um, eu, eu faço e um, eu para concluir dou por exemplo um, eu vi a nova campanha uh, para o domínios.pt uma campanha uh, a badline em televisão e eu achei aquilo fantástico que é Realmente não tem que se deixar de ser digital, não é? Não tem que ser um produto profundamente digital. E neste caso, então, é mesmo. Não há nada que seja tangível ali, não é? Porque estamos a falar de um hostage de, um de, de, de, de endereço de, de, de, de, de páginas, uh, num, num, numa ótica de um canal que está morto na visão de quem é digital guru, não é? Portanto acho que tem que ter alguma calma, eu percebo perfeitamente que entretanto houve ali alguém que conseguiu ver um, uma oportunidade gigante de ganhar um, um, um, uns trocos interessantes mas, mas acho que tudo parte daqui, eu tive uma tenho, tenho uma pessoa que trabalha comigo que contratei há pouco tempo, muito júnior e particularmente tive a ousadia de pensar em que se calhar vou um bocadinho fora do espectro para trazer uma pessoa que não é profundamente formada em marketing e vou tentar, tenho determinadas características que acho valiosas e portanto vou a à minha medida, acho que vou conseguir... E, e rapidamente sentiu, ela sentiu que tinha, é pá, se calhar eu gostava de que giro porque vou aprofundar teoricamente isto que tenho aqui novo E imediatamente foi um batalhão de cursos online digitais. E eu disse-lhe, olha, fantástico, isso vai-te ajudar a fazer um Instagram Ads ou um Facebook Ads amanhã, mas não te vai dar uma base. Portanto, eu amanhã, quando estiver a falar contigo, e quando nós estivermos a partir do princípio de onde tudo começa, e quando nós quisermos saber para onde é que vamos, de que maneira, tu não me vais entender, vais-me continuar a não entender, e aqui parece-me começa a não ser... Culpa do emissor, ou seja, <risos> possivelmente não há um acabou na parte do recessador. E, portanto, eu acho que, e no se tivemos a oportunidade de fazer um, um, um tema acerca disto, eu acho que o digital é fantástico, é um canal absurdo de potencialidade infinita, mas todos nós sabemos isso, mas acho que as coisas continuam a partir sempre da mesma base uh, e acho que os profissionais de ontem continuam a ser os profissionais de hoje com uma qualidade gigante e ainda mais gigante é quando eles, de facto, conseguiram-se adaptar aos tempos.